O que é uma garota, se joga pra dança Bate na mão essa é bunda balança Não tem oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh a se eu lançar, você vai ganhar. Se isso aqui vira modinha Eu tenho certeza que você também vai fazer É, é só entra na ondinha Rebola a bodinha, É muito fácil de aprender Nem o controle, popô, se ele se popou. Você nem mirou, já atirou Entrou na dança porque gostou E se é foda, viralizou joga pra dança Bate na mão, essa bunda balança ah, Tenha vergonha, eu sei que você dança No TikTok essa mina que é Jogou yeah. a bunda, só Pode jogar, vai pagar mais amiga pra encostar Se eu lançar, você vai ganhar. É, tudo ficou diferente, e agora de quatro você vai mudar a posição Isso tá ficando quente, dá uma rodadinha Menina, mas que perfeição Mais que calor oh, oh, oh, oh. Mas em casa, você quer descer até o chão Bate o tambor, deixa o popô Nesse molete eu fico suadão Baiana, mulher. E tem um molejo, cê sabe o que faz Lança o sambinha na ponta do pé Olhando isso, apaixona demais Mas que calor oh, oh, oh. Lá em casa, você quer descer até o chão Bate o tambor, deixa o popô Desse molejo, fico suadão Se joga pra dança Bote na mão, essa bunda é balança Não tem a vergonha, sei que você dança No TikTok, essa mina que é fã Jogou a bunda, hipnotiza Pode jogar vai pra cá Chama mais amiga pra encostar Se eu lançar, você vai ganhar.